Fome. E aí? Tudo bom, chefe? Tá na não. fome aí, não Oi? Tá na fome mesmo? Dá 20 pra ele. Então? Dá 20, não, não ninguém tá gritando que todo mundo tá passando fome, rapaz. <risos> é verdade? É, é que... ninguém tá gritando. Rapaz, a gente triste, tá Chega passando Chega a ganhar até quanto? Hã? Chega a ganhar até quanto? O quê? Por, por dia, pedindo. Por dia? Dá tá 20 tá pra ele, dá 20, tá vindo? Depende. Tá. Depende coisa do dia. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. O pessoal ali tá vindo. Viu? Ah. O problema é que tá ruim, né? A galera tá com crise. tá aí, tá tudo, tudo parado aí, moço. Ninguém tá Ninguém está ajudando porque não tá correndo dinheiro, esse negócio... Davi, tudo... Davi, Davi. tá Davi. Esse negócio tá tudo parado aí tá nessa cidade. Cinco. Dá mais, dá mais, dá mais, dá, mais, dá mais, 50. Tem que ajudar, tem que ajudar. Então é mais 5 aqui. Nessa cidade aí tá O pessoal tá tudo... Ah, eu queria perguntar um negócio para você mais ah. perto. Para para o da filmagem. Você chega até quanto por dia? Por dia? Ah, tá, vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Quer mais um? Bora essa! Vai!